Eu consigo ver a Arlequina na principal. Ela está chegando perto da sua posição. E ela está bem serelétrica, como sempre. Difícil saber o que passa na cabeça dessa maluca. Devo me aproximar? Cuidado! Se ela te ver, vamos perder tudo. Não se preocupe, ela está em outro planeta. Papai Noel, aqui estou! Vamos para o Paulo Norte! Vamos! Vamos lá! Onde está o Bud? E quando eu preciso dele? Por que você estava me vigiando? Eu não estava Não vem com essa Eu percebi isso há um bom tempo Qual foi a última vez que você viu Gags? Gags? Deixa eu pensar Ah, não te interessa! Morto que e você é uma das suspeitas, Arlequina. Todo mundo sabe que você odiava ele. <risos> eu não matei aquele bosta. Eu nem sei onde é que o Joker está. O Coringa era muito manipulador, ele me manipulava para fazer coisas que nem eu mesmo entendia. Se bem que as vozes falavam que era certo, então tinha algum sentido para elas, não para mim, mas acabava fazendo sentido para mim. Que eu fico muito tempo sem os meus remédios. Aliás, eu não tomei meus remédios hoje. Eu acho que eu deveria ter tomado. Some daqui! A Arlequina agora tá comigo. E eu sei que ela não matou aquele um palhaço ridículo. Então vai embora e leva a sua amiga contigo. Vamos, Diana Não foi a Harley nem a Era. Muito obrigada por assistir ao nosso especial de Natal surpresa. The Gotham Sirens vai estrear em janeiro e para conferir, basta se inscrever no canal Nerdice. Feliz Natal e até breve!